Nosso trabalho começou é, em 2003, 10 de março de 2003, com uma faixa de umas 35 pessoas, mais ou menos. Hoje, reduzindo hoje para hoje, estamos com 19 pessoas. Dentro dessas 19 pessoas, é, vamos se colocar em 15 pessoas que estão tá trabalhando hoje. E umas estão viajam, outras estão fora, mas estão é, é, cumprindo com seus deveres né? de, de, de associamento, pagamento de, de, de mensalidade e tá? tal. E sempre está ali. Mas trabalhando mesmo em si aqui tem umas 15 a 13 pessoas trabalhando hoje, né. contando que. A gente sempre tem uma demanda de, de, de pedido muito forte também agora. estamos é, antigamente, nós, as pessoas que faziam pedido era só a parte do verão, né? a parte da seca. Mas hoje não. Hoje, graças a Deus, tá, nós estamos em é, um período de, de chuva, e, mas o povo está pedindo. Com certeza o acesso lá fora está tá bom, né? Então, a gente... A gente tem três produtos que a gente faz aqui, é, uma dos, um dos produtos é, é a, a sacola que muitos chamam de bolsas, né? nós temos a esteira também que hoje nós não temos aqui, mas a gente faz para corte, né? fazer bolsa pequena, é, é, porta-moeda, essas coisas. E também nós temos os Jogos Americanos, que a gente faz também. Os nossos produtos são vendidos na lojinha de Alcântara, que a gente coloca lá. E também a gente faz exportação para o Rio de Janeiro e São Paulo. O artesanato de Santa Maria, para mim, é importante. Eu sendo uma mãe de família, sou mãe de seis filhos, já tenho mais de 18 netos. Tenho seis bisnetos e eu amo esse trabalho, eu não tenho vontade de abandonar esse trabalho. Porque eu ganho o meu pouquinho que eu faço, eu ganho a minha renda.